Olá pessoal, tudo bem? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui com vocês. Eu estou dando continuidade aí o vídeo da semana passada, que nós estávamos falando sobre diversificação de renda. Nós falamos um pouquinho sobre renda fixa. Se você não assistiu, eu vou deixar ele passando aqui em cima, acertei aqui o lado, estou olhando para a TV. Passando aqui em cima para você acompanhar e entender um pouquinho mais sobre essa diversificação, diversificação em renda fixa. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diversificação de renda variável. Então eu vou me colocar aqui do ladinho da, da tela, para que a gente possa entrar aqui neste assunto, que é um assunto que eu falei no último vídeo, que é onde eu prefiro mais essa diversificação, e vocês já vão entender o porquê. Vamos lá, renda variável. Para gente começar aqui, a renda variável ela pode ser entendida como um ativo financeiro que possui retornos não previsíveis. Ou seja, você pode comprar um ativo, isso mesmo, e ele pode não ter aquele retorno que você está planejando como é a renda fixa tá resumindo assim para falar um pouquinho sobre renda variável é, ela é o tipo de investimento que ela não que ela não te garante e nem ganho fixo daqui para frente mas você já vai entender o porquê que eu gosto mais desse tipo de investimento e renda variável e talvez você que esteja aí do lado vai aí é deste lado da tela também tem a mesma ideia que eu tenho se você tiver e concordar, Deixa aqui embaixo para mim o comentário falando, Guimarães, eu também sou como você, gosto de fazer investimentos em, rendas, em renda variável e quero fazer investimento em renda variável. Mas calma, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, eles são necessários, eles são mais teóricos, né? Mas para detalhar as informações sobre renda fixa e renda variável, numa linguagem mais popular, mais tranquila, como eu disse, no outro vídeo, eu não sou nenhum guru e nem um especialista financeiro, não tenho formação econômica. O que eu faço e o que eu aprendi foi de forma é, braçal mesmo aqui, né? Entrando, pesquisando, é, investindo em mim mesmo, em cursos, em vídeos, tendo informações com amigos. E aí, justamente porque está dando certo para mim, eu acho legal compartilhar para poder ajudar as pessoas. E é importante ter este vídeo aqui, porque no decorrer do tempo eu vou estar criando outros vídeos falando como você investir, aonde investir, sobre várias outras informações que vai ter algumas dúvidas de algumas pessoas lá na frente e eu já tô visando um pouquinho o futuro para indicar este vídeo aqui com informações mais um pouquinho mais detalhadas sobre cada determinada tipo de renda, né? Fixa e renda variável. Bom, vamos lá. Renda variável é, é, é, no mercado de investimentos são aqueles ativos, tá? Que as empresas particionam as suas, a, a, uma cota, né, em uma, uma pequena cota e ela oferece isso para o mercado, ou seja, para o mercado investidor, tá? É como se, por exemplo, hoje eu tivesse aqui o meu canal no YouTube né? e ele tivesse dando bastante dinheiro e eu quisesse ampliar ainda mais, mas eu precisaria comprar mais equipamento, mais luz, mais, ma mais uma câmera, é, um local, pagar um aluguel de um lugar para poder... Então é como se eu estivesse querendo expandir, né? Só para você entender um pouquinho melhor. E aí eu pegaria metade desta empresa, quanto ela valeria, e dividiria ela lá em algumas frações. E essas frações eu iria oferecer no mercado. Então, você que comprar aqui uma partezinha do canal... Aqui do lado de uma rua vezes quando passa passo os motoqueiros aqui, faz um barulhão. Então quando você compra uma partezinha desta, do canal, você se torna sócio, ou seja, você também é dono. E quando você compra várias ações das empresas elas acabam se tornando também sua, ou seja, você tem uma participação e você é sócio dessas empresas, né? Então as rendas variáveis, claro, elas não são, como vocês podem ver aqui, é, deixa eu jogar aqui mais para cima, por para a minha imagem não ficar perturbando, então são, não são só ações, existem várias opções de rendas variáveis, como fundos de ações, ouro, câmbio, câmbio eu utilizo bastante aqui naquela minha diversificação de renda que nós vamos falar em outros vídeos, fundos imobiliários, ou seja, e várias outras opções que são rendas variáveis. São centenas, gente, são realmente bastante, e eu coloquei aqui apenas as mais, vamos dizer assim, é, utiliz é, as mais comuns, vamos dizer assim, que as pessoas mais conhecem. Então, como eu estava falando aqui, as ações, elas são um pequeno papelzinho, pequeno pedaço, uma fração de uma empresa aonde você se torna sócio. Já imaginou? Você pode ser sócio, por exemplo, da Votorantim, você pode ser sócio de várias empresas gigantescas no mercado é, aí que você conhece, você já ouviu falar, e você acaba um pedacinho da empresa, ele pode ser seu, tá? Bom, existem os fundos das ações que são nada, é, que é, na verdade, é, essa diversificação de renda é legal porque são várias ações né várias ações em uma só ou seja quando você compra um pedacinho de um fundo de ação neste pedacinho tem vários pedacinhos de várias outras empresas então é uma diversificação da diversificação isso é super interessante porque isso traz uma segurança né vamos dizer assim que aquele valor que você está investindo vai ter outros valores que podem agregar ainda para você receber mais mesmo lembrando sendo uma renda variável e na verdade ela pode subir ou descer de preço ali conforme o mercado conforme é, informações da política conforme o câmbio conforme acidentes várias coisas podem trazer é, benefícios e benefícios né se assim posso dizer para esse tipo de, de renda variável. Então, dando continuidade aqui, o ouro é uma outra opção de renda é, variável. É o metal que é negociado na Bolsa de Valores. Lá, umas gramas que você pode comprar na Bolsa de Valor. E ele também tem esta variação de valor Conforme a questão do mercado, conforme os seus investidores, se todos eles estão vendendo ou se todos eles estão comprando, faz com que as ações subam e desçam, tá? O câmbio é bem interessante isso daqui, porque é o um investimento em moeda, ou seja, você vai investir em dólar, em euro, é, em libra, em yen, ou seja, em várias moedas. E isso aqui é interessante aqui, que você, por exemplo, você tem a, a, a informações ou estudou e você sabe que o dólar vai disparar para um determinado você tem essa essa não informação mas você tem esse estudo você tem essa essa segurança e você quer talvez garantir um patrimônio você quer comprar o dólar para garantir aquele valor exemplo você vai fazer uma viagem e você vai gastar lá mil dólares então você hoje consegue comprar mil dólares lá com sei lá com cinco mil e quinhentos reais um exemplo mil dólares é, o que, que acontece? você já sabe que você sempre vai ter aqueles mil dólares está garantido, independente se o dólar subir ou independente se o dólar, o dólar descer, você vai ter aquele aquele valor. então é um tipo de renda variável também. e o que o mais também um dos mais interessantes que eu tenho algumas é, algumas ações são os FIs. não sei se você já ouviu falar também nisso que é o FI e aquele apóstolo lá é esse quer dizer fundos de investimentos imobiliários tá também são rendas variáveis e existem aqui é, alguns tipos de fundos tá? como é que funciona esses fundos aqui são papéis que você compra né são ações na verdade que você compra e as, existe lá uma pessoa responsável pela aquele determinado fundo que tem lá o fundo de tijolo, por exemplo, eles compram, por exemplo, os condomínios, eles compram, por exemplo, shopping centers, é, é, são realmente imóveis que você acaba tendo uma participação, ou seja, você compra um pedacinho. Então, por exemplo, hoje você lá, recebe 10 mil reais, você precisa dar uma entrada no seu apartamento aí de 50 mil e você não tem. Você vai deixar esses 10 mil na poupança? Você já aprendeu no último vídeo que você pode aplicar numa renda fixa e você ter daqui a 3 anos, 4 anos, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, um, esse valor garantido aí pela inflação, ou talvez através de um juros. Mas você também pode comprar fundos imobiliários, ou seja, você vai comprar um pedacinho do imóvel e ele pode ter uma valorização. Então como você vai estar sempre observando aí o mercado, quando você entra nesse mercado, você sempre está é, é, atento às informações, então é óbvio que você sabe aí, você tem alguns, é, vamos dizer assim, dicas, alguns sinais quando esses, essas informações vão ser favoráveis, então você vai subir ou quando ela vai descer. Né? Tem uma ação lá, por exemplo, que eu tenho de renda variável que eu, eu já ganhei lá 800 reais em, em três meses, eu tenho lá... Acho que 1.400 Eu ganhei 800 reais em praticamente 3, 4 meses, né? Onde eu colocaria lá 1.500 ou 1.700 reais e, e ganharia 800 reais em 2, 3 meses? Não ganha em praticamente nenhum. Mas, e, mas eu também tenho ação que eu arrisquei por algumas informações, ou seja, uma falta de atenção minha, não vendi no momento que tinha que vender e eu investi lá 5 mil reais nessa ação e ela saiu de 51 a, a cada ação, caiu para 24, 25 e eu perdi 50% do meu patrimônio, mas eu perdi não. Eu só perco se realmente eu vender a estação, eu continuo tendo 100 ações dessa empresa. Então ela vai ficar lá um ano, dois anos, eu não preciso e não, não fiz esse investimento para hoje, nem para amanhã, nem para daqui um ano. Eu fiz justamente para minha aposentadoria, para daqui 10, 15, 20 anos talvez, então pode ser que esse, esse investimento ele volte. E eu sou dono praticamente de 100 ações desta empresa. Então, é isso que eu quero falar para você. A, a variável, você pode falar assim, ah, é um risco, você perdeu dinheiro você ganhou. Mas você ganha quando você tem uma diversificação, que nós vamos falar em outros vídeos aqui, de como você dividir e como você vai dividir o seu dinheiro para você colocar em várias ações para que você sempre esteja ganhando, porque quando você perder em uma, na verdade você está ganhando em duas, três, e aí você não perde tanto dinheiro assim, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Então, voltando aqui nos fundos imobiliários, você tem também o fundo de imobiliário de papel, que são fundos imobiliários de papel? São aqueles títulos imobiliários de renda fixa, veja bem, dentro da renda variável, são papéis que os fundos compram de renda fixa, que são chamados lá os Cris, eu até deixei aqui certinho aqui, ó, Cris, são certificados e recebíveis imobiliários. Eles também funcionam como uma renda variável, tá? Embora os títulos que fazem parte dessa carteira, ele seja uma de renda fixa e as cotas desses fundos, eles são negociadas também nas bolsas. Tudo que eu tô te passando aqui é tudo negociado na bolsa de valor. Por isso é necessário você ter é uma conta em uma, e uma, e uma operadora, em uma corretora, que nós vamos criar um próximo vídeo aí explicando, falando um pouco mais sobre as corretoras, qual que é a melhor, você não vai gastar nada, é apenas para que você tenha informação sobre aí, tire as suas próprias conclusões sobre as corretoras, tá? E existe também os fundos imobiliários dos fundos, ou seja, igual lá que nós vimos que tem as ações, fundos de ações que compram várias ações, existem os fundos imobiliários que são os fundos dos fundos. Ou seja, eles compram várias ações de fundos imobiliários tanto de tijolo como de papel e faz uma diversificação desses fundos em um só fundo. Então quando você compra lá uma cota desse fundo, na verdade você tem um pedacinho, uma fração de vários outros fundos ali dentro, que também traz aí uma rentabilidade interessante para o seu patrimônio, tá? Então falando bem rapidinho sobre esses sobre renda variáveis, essas são algumas das opções de rendas variáveis que eu queria falar para você, e aí nós vamos entrar exatamente aqui, ó, no detalhe importante que eu falei no último vídeo, que tem, que é uma diferença entre as rendas fixas, renda fixa e a renda variável. Só que antes disso, eu quero pedir um favor para você, uma ajuda para você. É complicado a gente sempre parar, comprar equipamento, fazer um vídeo, sempre tem uma coisa ou outra, é, é por mais simples que seja, por mais também gostoso que seja, dá o um trabalho. E para isso eu vou pedir para você: se você está gostando do vídeo até aqui, clica em gostei no vídeo, coloca lá, curta o vídeo, porque aí o YouTube consegue perceber que o vídeo é interessante e indica o vídeo para outras pessoas. E também, claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque dessa forma você consegue me ajudar a crescer aqui no YouTube e o canal chegar no maior número de pessoas. E eu tenho aí também uma, motiva uma motivação para sempre estar tá criando vídeos novos aqui para vocês, com informações novas, para ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Bom, existe uma diferença muito importante entre um fundo imobiliário, perdão, entre uma renda fixa e uma renda variável que é o que eu gosto bastante qual que é o nosso intuito aqui é justamente diversificar a nossa renda, aquilo que nós economizamos lá no último vídeo, lembra? O que eu, o que eu, o que eu ganho, o que eu gasto, sobra um pouquinho, fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? Tem toda aquela, aquela, aquela educação ali para a gente poder chegar aqui, e colocar o nosso dinheirinho, criar mais renda. Agora, existe uma coisa interessante aqui no, no entre os fundos imobiliários, que são os investimentos que me trazem renda por exemplo, no, no, na renda fixa você compra uma ação e você vai ganhar, por exemplo, é, na renda fixa lá é, com a Selic, né? Então a Selic está lá 2,75%. Você sabe que se você colocar lá mil reais no final do ano você vai ter mil reais mais 2,75. Beleza? Ok. Esta ação sempre essa essa essa renda sempre vai ser isso. Por isso que ela se chama renda fixa. E a variável, além de ter essa variação, a ação ela pode, ela pode subir, ou seja, você pode ganhar muito mais dinheiro com a ação, tá? Então você, por exemplo, pode ter uma ação que custa, por exemplo, 30 reais ou às vezes 7 reais às vezes R$1,20. Tem a ação da Oi, que eu comprei por 99 centavos hoje está valendo, por exemplo, R$1,24, se eu não me engano. Se você parar para analisar, uma ação para 1,24, é a porcentagem porcent de dinheiro lá. Se eu tivesse colocado 10 mil reais nessa ação, eu teria ganhado muito mais do que na renda fixa, né? Claro que ela também poderia desvalorizar. Aí, tem, por exemplo, além de ter essa va variação da ação, que eu sempre faço toda a diversificação para ganhar, né? Para ter mais, existem ações que me pagam aluguel. Isso mesmo. Além de poder crescer a renda, por exemplo, nos fundos imobiliários, eu tenho, eu recebo por mês uma renda. Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 mil, 10 mil cotas no fundo imobiliário, em um fundo imobiliário, e essa cota custa lá, por exemplo, sei lá, 50 reais, você vai multiplicar aí. 50 reais vezes 10 mil cotas. Quanto, quanto que eu tenho nesse fundo investido? Ok. Amanhã ele pode estar valendo 52 reais. Então ele também vai ter a valorização como as ações, né? Fundo imobiliário, renda variável. Só o tem um detalhe, todo mês, cada cota que gera um valor ou seja, ele aumenta o meu patrimônio. Então, por exemplo, essa cota pode ser de 35 centavos, ela pode ser de cinco centavos, tem cota que dá um real Então você imagina, por exemplo, eu tenho 10 mil cotas de um fundo imobiliário. Ou eu tenho mil cotas num fundo imobiliário, ou você tem lá 500 cotas num fundo imobiliário. E o fundo imobiliário custa 50 reais, né? Não só em um, mas em vários fundos imobiliários e cada cota te dá lá um real por exemplo ou 80 centavos que seja você já multiplicou todo mês você tem uma renda e o detalhe essa renda também ela não é, é cobrada a imposto de renda e é muito interessante então todo mês eu aumento um pouquinho o meu patrimônio colocando essas contas foras fora esses aluguéis que eu recebo dos fundos imobiliários, existem ações, algum, algum, alguns papéis algumas empresas, se você pesquisar, nós vamos estar falando aqui em alguns vídeos sobre isso, que eles pagam bons dividendos, ou seja, você tem uma ação e a empresa faz uma, participação, uma divisão de lucros lá e você recebe um dividendo legal, ou seja, interessantíssimo, porque além de você ter, como eu falei, a diversificação de renda, você acaba criando mais uma renda dentro dos seus investimentos. Então é super interessante, eu gosto muito de investir em renda variável, mas óbvio, não se investe todo o seu, é, investimento, todo o seu lucro, todo o seu dinheiro, todos os teu, teus ganhos em um só papel, em uma só é, empresa, né? Isso é loucura, ninguém faz isso. Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre essas rendas variáveis com vocês para a gente poder entender um pouquinho quando nós entrarmos no outro, nos outros vídeos. Se você gostou, óbvio, vou te pedir para você clicar em gostei, clicar aqui em se inscrever e acionar o sininho para receber mais notificações. E o próximo vídeo, deixa eu falar, nós vamos entrar neste assunto aqui, ó, são as diversificações de fonte de renda. Então eu já estou preparando aí o próximo vídeo para colocar algumas informações de diversificação de fontes de renda Para que você não fique dependendo única e exclusivamente da sua renda Você imagina, por exemplo, se você é mandado embora O que, que vai acontecer com você? Você vai... Deixa eu trocar aqui o vídeo para a gente poder falar aqui que eu acho que fica melhor. Se você for mandado embora, o que, que vai acontecer com você? Você vai perder a sua renda, você tem um aluguel para pagar, você tem os custos dos seus filhos. Então é interessante a gente ter aí uma, duas, pelo menos mais uma fonte de renda. Com o tempo, você vai obtendo, aí, obtendo mais informações e você passa para três, para quatro, para cinco para seis fontes de renda. Eu hoje tenho a minha renda principal, eu sou corretor de imóveis, ganho meus, minhas comissões referente às vendas dos imóveis que eu faço, mas eu tenho aí uma fonte de renda pelo YouTube, por onde você está me assistindo, tem uma fonte de renda pelo Instagram, se você não é, não é meu seguidor, corre lá, assiste, se inscreve lá para você conferir aí o meu cotidiano, o meu dia a dia. Tenho fonte de renda em fundos imobiliários, tenho fonte de renda em day trade, tenho fonte de renda em várias outras opções para que, caso uma fale, eu tenha da onde receber. E é isso que eu quero conversar e ajudar você também, ok? Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo então. Um abraço!